E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, primeiramente, eu vou falar o porquê das placas estarem se movimentando. E, claro, o que eu vou falar aqui não foi provado definitivamente ainda. É uma linha de pensamento atual do porquê dessas placas estarem se movendo. E, antes de começarmos a falar necessariamente dos movimentos, vamos falar um pouco a respeito de convecção. E, claro, se você não está familiarizado com esse termo, eu vou dar uma revisada aqui. E, para isso, vamos dizer que eu tenha uma panela aqui, e essa panela contém um pouco de água bem aqui, e vamos dizer que só esquente um lado dela. Então, eu coloco uma chama só de um lado, e o que vai acontecer? Simples, a água que está próxima da chama vai ser mais aquecida que o restante, ou seja, essa água vai aquecer. E conforme é aquecida, fica menos densa. Isso porque quando temos um fluido, se você aquecê-lo, as moléculas estão vibrando mais. Elas têm mais energia cinética. Elas conseguem pular distâncias maiores umas das outras. E isso faz com que elas fiquem menos densas. E se você tem coisas menos densas cercadas por coisas mais densas, nós temos um tipo de fluido bem aqui. Com isso, a água menos densa vai se mover para cima, e aí a água fria tem que ocupar o espaço dela. E quando essa água sobe, o que acontece? Simples, ela vai esfriar porque está se afastando da chama. Ela está tendo contato com água fria e talvez ela esteja transferindo essa energia cinética para outras moléculas de água. E com isso, ela vai esfriar. Mas, quando esfriar, o que acontece? Então, a água mais próxima da chama vai ficar mais aquecida e, com isso, essa área vai ficando mais quente. E o que estiver longe da chama é mais frio. E lembre-se, a água fria é mais densa, ou seja, essa água aqui é densa, e por causa disso ela vai afundar e acaba repondo a água que está indo para cá. E aí se aquece de novo e vai criando um ciclo. Ou seja, a água quente sobe, vai para a direita, depois desce de novo e vai para a esquerda e fica mais quente, e assim sucessivamente. Esse é o processo que chamamos de transferência de calor. Esse calor é transferido para todo esse fluido e chamamos isso de convecção. E a razão pela qual nós acreditamos que as placas estão se movendo é porque achamos que acontece algo parecido com essas correntes de convecção na atmosfera, no manto, na parte mais fluida do manto. A maior parte dele é esponjoso. não é? tão sólido assim. É tipo um plástico, tipo uma pasta macia e que pode fluir com um material viscoso entre sólido e líquido. Mas, basicamente, nós acreditamos que acontece isso aqui. Existem áreas no manto que são mais quentes do que outras, em particular na atmosfera. E nessas áreas aqui, o manto está subindo porque é mais quente e menos denso, e com isso se move para cima. E talvez causará uma fenda aqui, onde o material da placa e da crosta estão se formando. Então, sobe e depois esfria, e aí desce, ou seja, afunda, e vai esquentando de novo, criando um movimento circular é parecido com o que vimos aqui com a nossa água fervendo. E lembre-se, isso aqui não é completamente líquido, é rochoso. Tem potencial de levar outras coisas consigo e talvez possa arrastar a crosta junto. Ou seja, isso poderia arrastar a litosfera. O que eu estou querendo dizer é que poderia arrastar toda essa rocha rígida fazendo tudo se mover nessa direção. E com isso, você teria um tipo de efeito de sucção e isso meio que puxa a litosfera para baixo e empurra a astenosfera para cima nesse ponto, criando uma corrente de convecção. Mas, claro, isso não acontece tão rápido igual a esse ciclo aqui, é algo um pouco mais lento, mas que é capaz de colocar força o suficiente para arrastar a litosfera junto a elas. E claro, isso ainda é uma teoria, mas até que faz bastante sentido, né? E tem uma outra teoria também bastante interessante. Talvez essas placas litosféricas meio que engrossam enquanto se distanciam dessa área onde a crista está se formando, porque o material esfriou nessa parte e aí já está um pouco abaixo, porque aqui tem uma grande parte da Terra que se formou através de um efeito gravitacional. Mas o efeito dominante acreditamos ser em função dessa convecção.